Tudo que me ensinou Aprendi bem a lição Sinto tanto a sua falta Da tá triste o meu coração Me desculpa, mãe querida Às vezes que não te ouvi Por impulso eu saí Muitas vezes pra brincar Não ouvi você Muitas vezes fui além só depois que eu te perdi foi então que eu percebi o valor que uma mãe tem Fiquei perdido e sem saber o que fazer Oh mãe, quando comigo tudo que me ensinou Te agradeço pelo seu imenso amor Tudo que eu sou devo somente amar ah, você. Às vezes eu acordo sozinho na madrugada. Aperto uma saudade de você, mãezinha amada. Ah, se você estivesse aqui, teria tanto te abraçar! Mas agora, agora só resta a saudade. Meu consolo é chorar. Quantas vezes já tarde da noite você ainda acordada rezando e pedindo a Deus para me livrar dos perigos? Sempre estava comigo na alegria e na dor, com carinho me educou. Serei para sempre grato, mãe, eu sou o seu retrato. Você é a minha inspiração Minha luz e meu caminho guardo com... Fui embora Fiquei perdido E sem saber O que fazer Oh, mãe Guardo comigo Tudo que me ensinou Te agradeço Pelo seu imenso amor Tudo que eu sou Devo somente e